E aí galera que segue aí o canal Truques de Loterias né? Como é de costume aí Sempre eu dando dica pra vocês né? De, principalmente da Lotofácil E hoje Comunicar aqui pra vocês Que ontem Eu tive aí mais um comprovante aí Do Do acerto de um terno Entendeu Vou mostrar aqui pra vocês aqui O bilhete aqui ó Certo? Comprova volta de pagamento. Quase acertava a quadra. Tá certo? Então gente, complementando. Então gente, complementando aqui a mostra que eu fiz para vocês, né? Do vídeo anterior. Estou é, tô mostrando aqui para vocês o comprovante de mais um terno que eu fiz na quina ontem, aonde eu ganhei R$ 158,63. Tá certo, acertei as dezenas 24, 65 e a 72. Sempre aqui mostrando para vocês aqui os comprovantes dos ganhos as minhas estratégias. Se você não é inscrito ainda, aproveita para se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e ative o sininho das atualizações. E aproveitando a ocasião aqui que estou mostrando para vocês aqui é, os bilhetes premiados, é, vou apresentar para vocês aqui uma ferramenta também que eu estou usando, que ela é bastante útil nas minhas apostas, ela chama-se lotofácil Expert Profissional. Tá certo? Já estou aqui no rastreador de tendências. aonde é muito fundamental aqui? Onde você pode ver nessa linha azul aqui. As dezenas que não estão saindo. Que está em atraso. E você está vendo aqui na linha laranja as, as dezenas quentes. Que estão saindo com frequência. Daí você pode já ter uma ideia do, de como montar né, a estratégia da ferramenta. Que é justamente escolher dezenas exclu excluídos né o sistema tem lotofácil r5 e lotofácil r7 né no lotofácil r7 você vai escolher sete dezenas excluídas aonde se você acertar essas sete dezenas excluídas com 24 apostas você tem 100% garantia dos 14 pontos é, 14 pontos então vou simular aqui rapidamente aqui um resultado com sete dezenas excluídos e você vai ver que aqui na lateral direito vem a simulação do resultado então vamos lá 3, 7 11 15 é, 13 aqui, 24 aqui mais é, Vou colocar 6 já gerou o resultado aqui: ó. uma aposta com 14 pontos, tá certo, R$ 1.288,00. 10 apostas com 13 pontos, R$ 20,0 reais. 13 apostas com 12 pontos, R$ reais Você tem um total de ganho de R$ reais em 24 apostas. Quando você clica em gerar aposta aqui. Aí gera 24 apostas somente aonde o seu investimento vai ser de R$48 E com R$48 você tem essa chance Caso você acerte aí 7 dezenas excluídas Se você quiser saber mais um pouco sobre essa ferramenta Estou deixando aí no link da descrição do vídeo O, o link de acesso à página Onde eu apresento detalhadamente os detalhes da ferramenta Então vai lá, clica e veja mais detalhes. Qualquer coisa você me chama no WhatsApp, que também está aí na descrição do vídeo, tá certo? E que lá nós conversamos melhor e eu te explico melhor como funciona essa ferramenta, tá certo? Abraços, valeu, boa sorte aí.